Fala aí, guerreiros e guerreiros, soldado aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Que demora pra postar o Conexão, mas vamos lá, vamos lá, sem, sem delongas, vamos ao assunto. O assunto, que é o Conexão Z8, né? Olha o bicho oh, Olá, eu sou a, a gente, Aiel, está Vou no colocar. ar o Conexão Z8 de março. Vem comigo curtir o conteúdo deste mês que Bora. está trazendo algumas novidades bem legais para o Crossfire Brasil. Ufa. E já vamos começar falando deste novo mapa para o modo Confronto Mutante que vocês estão vendo aí. É o mapa Fronteira. A novidade desse mapa é que você pode jogar com até 30 jogadores. Outra novidade deste modo é que até dois jogadores podem se transformar em Exterminador Infernal do lado Mutante ou super comando do lado soldado, dependendo do número de caixas que eles pegarem. E já que estamos falando do Modo Mutante, que tal dar aquele upgrade nas suas pedras de mutação e ter a chance de ganhar a personagem DX de Vitoriosa? Demais né? Bora então fazer um evento neste Modo e ganhar até 6 caixas da Extraíra Especial por dia? E você ainda tem a chance de ganhar a personagem Made Insana por 30 dias. Top demais! E agora vamos falar dessa caixa maravilhosa que está chegando no mercado negro de ZP. É a caixa Grafite 2. Com... Depois eu falo. armas Mas é assim. É assim. Eu não consigo, eu não, eu não aguento. É brincadeira! É chupa bife! Gente, é uma coisa assim que eu, eu acho que a maioria não sabe, né? A grande maioria não sabe. As atualizações, elas vêm prontas lá da, da Ásia, lá da, da, da origem do Crossfire, né? Da raiz, que é na China, da Coreia, tá? Pra quem não sabe, quando eu fiz o um vídeo falando que o Coreia fechou, que o CF Coreia fechou, tal, tá? um monte de gente ia falar, mas já dá a ver, nós joga o AL. Gente, a base de dados do Crossfire é lá na Ásia, é lá na, na, na China, lá na... É lá na Coreia. Os caras, o dono do, do jogo é coreano, meu patinho. Então, as atualizações vêm prontas de lá. Do suporte de lá. E só, e só vai sendo distribuída pra cada, né? para cada país, pra cada região. Tá bom? Então tudo vem pronto de lá. Não é o GMs daqui que vai, cria, atualização e traz. Não, o negócio vem pronto de lá. Então, lá devem estar tá jogando muito mutação. Não é possível, porque aqui não tem gente nem pra jogar ranqueada direito. A gente... Tô achando isso lá de ranqueada direito, dá uma demora Aí me traz o um mapa mutação Ai, ai, ai, ai, ai G2 Grafite AWMA Grafite M4A1S Grafite E se você completar a coleção, além do cartão postal da coleção Você ainda leva a Super M4A1 Guitarra Grafite permanente Poxa Ó, oh, eu já tenho a Sheitech, eu já tenho a, a Colt, eu já tenho a K, eu já tenho a M4 Tem que colocar uma faca, uma faca pra, fazer, pra fechar o kit, pra ficar bonito, pra ficar elegante, legal de se jogar Cadê uma faca? Me traga uma arma branca e grafite, por favor Legal, legal, né? A WM, a M4 já tem, uma fama E o aguentar! Me traga uma faca Grafite Mas fazer O que né? vai roletar A hein? velha e boa Eu caixa grafite está de volta Com uma super promoção Ganhe 20% a mais em caixas Em cada pacote que comprar Vamos ver Se você pacotes. comprar o pacote de 30 caixas Receberá 6 caixas a mais No pacote de 50 Receba 10 caixas a mais No pacote de 100 Leve 20 caixas a mais Então aproveite e é claro que não podia faltar uma caixa de GP, não é mesmo? É a caixa Tocarev TT33. E também tem armas novas de cupom. São elas. Opa! KTR08 Comando, KT só Headshot Isso e é bom, TRG21 é. Headshot. TRG já... TRG, ó. TRG não gostei muito não. Porque TRG já, já tem no MP. Então traía a outra, né? Mas tá bom. Só trocar vamos lá. Vamos né? de pacotes especiais de caixas com super desconto? Vamos lá! Nesta promoção você escolhe entre os pacotes de mil de ZP com 10 caixas ou o um pacote de 14.000 de ZP com 50 caixas. Veja as caixas que estão incluídas nos pacotes: Caixa Rio. Caixa oh, especial Super Tá, tá aí umas, umas caixas que eu não tem. Caixa Rio. Esse kit eu já tem que ter. Caixa Dragão Imperial. Já tem também. Caixa Soberana 4. Já tem também. Caixa Dragão Real 1. Já tem também. Caixa Rabisco. Caixa Andrômeda. Caixa Predadores. Caixa Zéfiro e Caixa Verde. Tá pior... Ai, tá piorando. Mas atenção, você só consegue comprar cada pacote apenas uma vez por conta. Então corre lá e aproveite. É. E temos também notícias sobre a temporada. Caixinha, caixa é caixa, né? Mercado negro é mercado negro, bom aí pra quem não tem, oportunidade pra comprar, né? Que eu acho muito difícil que. Okay? Só se alguém tem ZP parado. Mas não sei. Diz aí vocês, se coletar essas caixas aí, misericórdia. Temporada Vamos lá pra ranqueada, soldado. Quanto, Reseta a temporada de ranqueada. Reseta agora em março, Quer tá? Saber mas... sobre os prêmios de cada rank Clique no link do fórum na descrição desse vídeo e não se esqueça de resgatar a sua arma. A atualização Já para a temporada que 2020A, que começa logo após a manutenção Dia de março, 18. teremos algumas novidades. Vamos ver. Agora, será possível filtrar melhor suas estatísticas das ranqueadas, Vamos. como informações sobre... Hoje teve um errinho aqui, na hora que eu tava gravando aqui parou de gravar, mas só vou complementando, voltando. Deu errinho, mas estamos no... 9 e meia chama. Deixa eu só voltar aqui, foi, foi, foi muito pro meu coração. Quase que eu não consigo. Deixa eu ver aqui. A recompensa. Laze de Imos. E a C4. Eu não tô acreditando. Recompensa de quê? De 75 a vitórias? Né? De Imos. É da 75 vitórias. Né? Não é da caixa final não, né? Não é possível, mano. Não é possível. E a C4 é demos de Imos ah, e para a nova temporada de clãs que começa também na manutenção de março, você poderá conseguir recompensas incríveis. Veja quais são. Rank Diamante, M200 Sheitak Ultimate Gold, Rank Platina, Mauser M1896 Chamas e Rank Ouro Paca Selvagem, além de spray 90 dias e cartão postal permanente. Bom, o Conexão Z8 vai ficando por aqui. Esperamos que vocês aproveitem bastante. Você não, não, não, não, não, não, não, não. vê, eu quero muito que queria ver muito o Crossfire se regate levantar. Você viu? Esse mês seria o mês de atualizações seria o mês que iria consertar o jogo e melhorar o ping melhorar a melhor conexão. Ontem, ninguém conseguia jogar ping, mais 200, 300, 400, 500, mil de ping tá, tá um absurdo de boneco, tá tudo bagunçado, tá tudo boneco Era o um mês que era para resolver as coisas, mas Eu não sei se é se é zoeira, não sei se, se é tipo a maré De coisa ruim que tá acontecendo no crossfire Porque justo quando era um mês para melhorar, acontece essas coisas Aí, aí tem o coronavírus que também travou lá o jogo e atrasou tudo, atrasou a atualização, atrasou um monte de coisa. Cara, eu não sei, gente. Eu não sei, eu não sei até quando esse coração vai aguentar, não sei, mas espero muito que.. Resolvam, mano, Resolvam. Porque o jogo tá. Daqui uns dias.. Acho que ninguém mais vai jogar, cara. Não sei lá. Não sei, diga vocês. Eu já não, eu já não espero mais nada, sabe? O que vim é. É lucro. E o, o que não vier é o que tem aí e acabou. Eu, tipo. Infelizmente, eu. Tô bem. Como eu posso dizer? Decepcionado, né? Ultimamente com o jogo. Mas fazer o que é. O jogo que vocês gostam, é o jogo que eu gosto também. Hum. Quem sabe um dia eles acordem e veem. Vir... Não. Não vai ver, não. Enfim. O que, que eu achei da atualização? fraca de massa, tá bom? Dê seu comentário aqui, fala pra mim, fala pra nós, fala pra tu, fala boneco, eu não gostei disso, boneco, eu gostei disso, O chupa bife, oreudo, você não sabe de nada, cala a boca, fecha esse canal aí, urubu, pode deixar também, a gente vai ler também, tá bom? Tamo junto, fiquem todos com Deus, um grande abraço, e lembre-se, porque cê gamer e acreditar nas melhorias do Crossfire. É uma guerra. Uma guerra. Braço.